Alô, a vocês que nos acompanham, o R-Mix no Ar, informações da saúde do município Negrense com a secretária doutora Simone Gondo, atualizando para nós as atividades da secretaria. Secretária? Bom dia, Márcio, bom dia aos internautas que nos acompanham, bom dia à equipe R-Mix no Ar. É, informações muito importantes, Márcio, nós estamos ainda aqui né, com o um trabalho de forma intensa na base do Covid. É, esse final de semana, apesar da base do Covid estar em recesso, mas nós tínhamos um número de plantão e ele foi muito acionado. Né? As pessoas bastante ainda preocupadas com ah, os casos de contaminação para Covid-19. E esse número, Márcio, é, todos os dias, né? desde cedo, sete e meia da manhã, aqui nós já estamos com a base, com bastante munícipes procurando o nosso atendimento procurando a testagem e nós estamos hoje com uma média de 100 pessoas, 150 pessoas por dia que são devidamente testadas. Casos positivos em torno de 50, 60 também diários. É importante manifestar Márcio que hoje os casos eles são é, mais brandos, né? não desenvolvem aqueles quadros clínicos do início da pandemia dois anos atrás que necessitavam de internamento, de medicação é, é, durante todo o período da contaminação. E mas Márcio é, ainda causa bastante né, dúvida para a população, muito prejuízo, inclusive, porque as pessoas acabam né, se afastando devido ao protocolo para Covid-19 dos seus trabalhos. né E também, Márcio, essa incerteza. A partir do momento que eu estou contaminado para a Covid-19, é, eu terei um, um quadro da Covid mais... Brando ou mais grave? Então, isso é uma dúvida. Então, por isso a necessidade do cuidado. A vacinação ela é extremamente importante, mas nós precisamos manter o quadro vacinal. Se você tomou a primeira dose ou a segunda dose, a dose de reforço ela é essencial, Márcio. Nós temos muitos pacientes que ainda não tomaram a sua dose de reforço, mesmo sendo chamados em diversos momentos Durante a, a, a, essa movimentação da equipe de epidemiologia para a imunização da população rio-negrense E nós estamos aqui também, mais uma vez, Márcio, fazendo o um apelo para que as pessoas procurem os pontos de vacinação E recebam a sua dose de vacina contra a Covid Nesse mesmo contexto, Márcio, nós pedimos para que os pais irresponsáveis também procurem, Márcio a, a equipe de imunização da epidemiologia para vacinar as nossas crianças. Os pais e, re, e responsáveis precisam, Márcio, entender a necessidade e a eficácia da vacinação para as nossas crianças. Evitará, inclusive, Márcio, muitas situações de internamento, muitas situações é, futuras, né, de... de, ser, de desenrolar da doença de uma forma mais grave, tá, Márcio? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de buscar esse auxílio. Secretária, apesar de, de, de todo o trabalho, o atendimento, o auxílio que dá a Secretaria, vacina, como a senhora falou, orientando, mas e óbitos? Márcio, nós tivemos agora, né, na segunda-feira, mais um óbito, idoso, 93 anos, era residente do lar, isso, já estava internado também. É uma pessoa idosa, as pessoas idosas elas são mais vulneráveis, né, para os quadros da Covid-19. E então, assim, nós estamos nesses quadros, né, de um, dois óbitos no mês. Importantíssimo, Márcio, importantíssimo que as pessoas também que visitam esses lares, né, acontece essa visitação dos, dos familiares, que elas. É, testem antes de ir nesses locais que elas usem a máscara, higienizem as mãos para que possam proteger esses idosos da doença. Infelizmente Márcio é mais um óbito, né? Contabilizando os 95 óbitos para o município de Rio Negro é uma vida que se perde, né? É um ente querido que se foi e é uma marca que é uma marca ruim, né? É uma marca que deixa muita dor. Então assim nós precisamos estar atentos a esses cuidados. E indo nessa linha de pensamento, Márcio, é, nós não podemos negligenciar nesse momento ainda em relação às medidas de segurança. A utilização da máscara é um item obrigatório por lei dentro do município de Rio Negro. A higienização das mãos, Márcio, é essencial, Né, falamos disso desde o início da pandemia. Nossos, nossas, no, nossa mãe já falava, né, que lave as mãos. Então assim, é um processo de higiene não só para COVID-19, mas para todas as outras doenças, inclusive para a gripe, para as viroses. Então assim, higienizar as mãos é necessário, Márcio. Então assim, é muito importante que a população não esqueça que nós estamos ainda vivendo um período de pandemia, Márcio. Secretária, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Colocamos mais uma vez a nossa equipe né, da Covid-19, aqui da base do Covid, à disposição da população. Nós estamos aqui no horário de atendimento de 8 da manhã até 21 horas, tá? É, e a população procure. Né? teve sinal e sintoma, Márcio, por favor, procure a nossa base do Covid para ser testado, para fazer o atendimento aqui junto com a parte da enfermagem, com atendimento médico, evitando que a pessoa é, esteja em contato com outras pessoas na comunidade e aí, de repente, não sabe se está ou não positivo para a Covid e, no caso, pode estar positivo para a Covid e aí transmitindo a doença para as pessoas mais vulneráveis. E o outro lembrete, Márcio, é não esquecendo os nossos, as nossas datas de vacinação que nós vamos divulgar ainda hoje, tá? e que as pessoas procurem né? os pontos de vacinação, tanto para vacinar adultos quanto para vacinar crianças, tá, Márcio? Então, deixamos aqui, inclusive, o nosso telefone 36421727 para aquelas dúvidas que se fizerem necessárias. Muito obrigado, secretária de Saúde do município de Rio-Negrense, de doutora Simone Gondo. Atualizando, portanto, as informações a vocês que nos acompanham no RMix no ar.